E aí galera do canal, pode Zubit, estamos com mais um vídeo e hoje eu vim aqui para fazer um programinha que eu vi um vídeo de um cara eu vou deixar o link da descrição do vídeo dele Então aqui parece que você ganha dinheiro com anúncios Ele tinha tá mostrado um e-mail de tu usar conteúdos do G1 postando tipo ele falou que em um mês ele tinha 5 mil, só que ele falou que fazia quase 300 postagens por dia do G1, tô certo, Solchan? Solchan, tá aí? Isso, mais ah. ou menos, não, as 300 postagens é do próprio canal dele. Ah, do próprio canal dele. Tá, aí foi. É, ele só deu um exemplo lá do G1, que também dá pra fazer, puxar bastante conteúdo. Tá, ele várias postagens no caso. Aí foi para a galera arrecadar dinheiro tudo, forçar a fazer isso. Aí no caso, o que que eu estou fazendo, eu estou vinculando colocar o meu canal para colocar os vídeos lá. Não sei se pretendo colocar muita postagem, alguma coisa interessante aí, mas é mais para os vídeos. E para dar convite de vocês, porque parece que vai entrar, você tem que ser indicado por um amigo. a galera que queira participar aí, eu vou deixar o link na descrição do meu convite, pra você participar, você pode convidar seus amigos, sei lá, entendeu? É, é mais pra quem, pra galera aí, né, que sonha ter o, o... PC famoso gamer. PC Game, né? É, eu não posso falar que funciona ou não, porque eu não testei, eu vou testar junto com vocês, aí vocês podem me dar informações, como que é, entendeu? Vou testar mais, pelo menos, conteúdos. Mas pelo que eu vi o cara, o cara tinha dois meses recebido, um ele recebeu 900, o outro ele recebeu cinco e pouco. Vou colocar o link dele para vocês verem, achei interessante isso. Então se inscreve no canal, compartilha e foi.